Olá, minha gente! Nossa dica cultural de hoje. Não é à toa que o filme A Voz Suprema do Blues, cujo título original é Ma Rainey's Black Bottom, é... dirigido por George Wolff, concorre ao Oscar 2021 nas modalidades de melhor ator, melhor atriz, melhor Figurina e maquiagem. E, embora não esteja formalmente indicado para a estatueta de melhor filme do ano, é, acabou recebendo, sim, cinco ou seis votos nesse sentido. A história é a adaptação muito saborosa de uma peça teatral e se passa no ano de 1927, em Chicago. Narra os tumultuados acontecimentos do dia em que a cantora negra Ma Rainey, que viveu de 1886 a 1939, irreverente e imponente, Pioneira do blues, foi a Chicago com sua banda para gravar um disco solicitado pela indústria fonográfica da época. Durante a gravação, Ma Rainey, vivida brilhantemente no filme por Viola Davis, consciente da opressão que os negros sofriam sob as chamadas leis de Jim Crow, fez todas as exigências possíveis e alguns caprichos pessoais para cantar no território da indústria da música, então controlado pelos supremacistas brancos, numa atitude claramente política, de quem pretendia resistir e até afrontar o racismo. E isso, lembremos, muito antes das lutas de Martin Luther King Jr. As famosas e famigeradas leis de Jim Crow, ou de Jim Corvo. Como sabemos, eram as leis estaduais que estabeleciam a discriminação e a segregação racial nos Estados Unidos naquela época. Vigeram até a batalha pelos direitos civis nos anos 1960. Além de se impor estrondosamente contra o racismo, o filme deixa ver uma Ma Rainey que já levantava ali nos anos 20 as bandeiras do feminismo, pois era uma mulher se afirmando no campo da indústria cultural machista. E também a bandeira da liberdade sexual, Ma Rainey tinha uma namorada. O filme sugere que a pioneira do blues, portanto, foi também uma pioneira do feminismo e da luta, pela diversidade sexual. Uh, o encontro com o talentoso trompetista Levi, uh, também negro e encarnado no filme por Chadwick Boseman, é um encontro tumultuado. Além de querer impor seu estilo e seus arranjos criativos, talvez mais próximos do jazz, tocando circunstancialmente na banda de Ma Rainey, o irrequieto Levi inventa de dar em cima da namorada da cantora. E não deu certo, viu? Esse foi o último trabalho do ator Chadwick Boseman, que morreria de câncer alguns meses depois, em 2020, aos 44 anos de idade. Ele está brilhante como o atormentado trompetista do filme. Indicado para o Oscar de melhor ator, é muito provável que neste domingo Chadwick Boseman se transforme no primeiro ator negro a levar um Oscar póstumo. E diga-se merecidamente. A atriz e cantora Viola Davis não deixa por menos. No papel da audaciosa mãe do blues, simplesmente arrasou. Se vencer... A estatueta estará, como se diz, em boas mãos. O mesmo se diga quanto à premiação de melhor figurino de época e maquiagem. Simplesmente impressionantes. Como se vê, há sobradas razões para se ver a voz suprema do blues. Disponível na Netflix. Ah, e esquecendo. Uh, imperdível também o documentário dos bastidores do filme no final, vale a pena. Por hoje era isso, semana que vem tem mais Dica Cultural, muito obrigado e até lá.